casos reais de zumbis pelo mundo. Você ainda acha que já viu tudo? Então se prepare para ver casos reais de zumbis vivos pelo mundo. Você sabia, por exemplo, que no Haiti existem pelo menos 9 mil casos reais de zumbis que ficaram vivos por um tempo após a sua morte humana? Isso mesmo. E vale avisar, em caso de apocalipse zumbi, regra número 1. Não pense que você é o fodão do apocalipse, porque não é. zumbis não serão ofensivos e provavelmente serão muito mais rápidos e muito mais fortes que você. Regra número 2. Nunca entre e invada casas abandonadas em busca de comida, pois é quase certo que vai haver um zumbi lá dentro. Eu sou o Rodrigo, seja bem vindo ao meu canal, se inscreve aí também compartilha o vídeo se gostar e deixe seu like. Mas antes de falarmos do polêmico e real caso dos zumbis haitianos, você tem que saber que o termo zumbi hoje em dia não se aplica necessariamente àqueles mortos-vivos que comem carne humana, de Red Redemption, Eu Sou a Lenda, Walking Dead ou Resident Evil, às vezes são pessoas vivas com pulso ainda e estão em estado terminal, e que estão sob forte efeito de drogas, ou uma droga desconhecida. Então aprimoram suas funções cerebrais com essa droga, e incrivelmente com o auxílio de combinação de drogas desconhecidas, como aconteceu por exemplo em Miami em 2012, Estados Unidos. O canibal de Miami foi um homem que ganhou destaque na mídia após atacar morador de rua, atacou então desfigurando totalmente o seu rosto a mordidas. O caso, até hoje, segue o um mistério, mas suspeita-se que esteve sobre forte efeito de NSD. O autor deste crime macabro foi Rudy Elgin, o canibal de Miami, que estava totalmente desorientado e nu na hora do ataque. Agora sabe-se que uma forte droga chamada LSD, combinada com outras, havia causado mais distúrbios, aparentemente tornando um zumbi real, pois perseguiu a carne humana e estava sem controle algum sobre si próprio. Isso com certeza foi um fato noob, primitivo e canibal de zumbi. Vendo por esse lado, nós temos realmente um vírus poderoso que pode alterar o cérebro humano, entre aspas vírus, chamado droga. Bem, ainda não é um zumbi sem pulso, morto-vivo, como no caso de Walkdead, mas já é um caso de total descontrole cerebral, seguido de ações sem controle. E agora falaremos do incrível caso dos zumbis haitianos. O fato é que há pelo menos 9 mil relatos no Haiti por ano de zumbis após a morte. A comunidade haitiana tem muito esse costume. Após o ente querido morrer, eles o zumbificam e o fato é que alegam veemente que os mortos vivem após a morte, porém voltam a morrer depois de algum tempo, como se o corpo físico não suportasse a pressão de ser reencarnado. Porém, esqueça, não irá ver aqueles zumbis de Walking Dead. Aqui o caso é diferente, falaremos então de bruxaria, magia negra feitiçaria, pois é o que tem a ver a zumbificação, famosa lenda e prática haitiana. Já pensou? O fato mais famoso foi de uma mulher de 30 anos que sua família jurou, alegou que se tornou um zumbi e que após algum dia voltou a falecer pela segunda vez, como se o corpo físico não suportasse. A família acusou seu esposo, segundo fonte oficial, de ter zumbificado ela segundo caso famoso de um garoto de 18 anos que ficou tão feio quando morto com o um olho amarelo que voltou a realmente se parecer um zumbi e após falecer voltou à vida, misteriosamente voltando a falecer pela segunda vez é mole? pode parecer algo bem bizarro para nós brasileiros mas lembremos que muitos brasileiros ainda hoje em dia mexem publicamente o famoso despacho, ou o termo popular macumba. Eu próprio pisei já sem querer em várias das esquinas e a única vez que eu vi um zumbi foi a galinha morta que piscou para mim o olho no chão. Porém, no Haiti, a saudade dos parentes que ficam é tanta que nesse país é comum as práticas como bruxaria, feitiçaria e zumbificação. Rituais para tentar manter ou trazer da morte o Ente Querido Falecido. O Haiti, um país devastado por uma guerra civil impiedosa, para piorar pelo sismo, terremoto brutal que devastou o Haiti, deixando mais de 100 mil mortos, colocou de joelhos o país, que já era frágil e pobre. Então, muitas fontes de mídia e a pouca propaganda limitada não relata realmente de fato a zombificação do país. Ou seja, a mídia é escassa, então não há provas, realmente, para relatar. Também pela escassez do serviço de saúde no país, no auge da crise, deixando haitianos praticamente jogados à própria sorte. O povo, então, decidiu apelar para se ajudar a si próprio, a sua autoajuda. Daí que eles recorrem a práticas como magia negra, zombificação e feitiçaria, e ganharam agora mais força do que nunca. Sinceramente, eu creio que dos 9 mil casos por ano, algum seja real. Mas não é um fato de um zumbi como nos jogos, filmes ou a ficção mostra. É apenas um ser que morreu e voltou à vida por alguns minutos, horas ou, segundo eles, até alguns dias. Mas será que os poderes ocultos realmente funcionam? Eu posso te garantir que sim, não por experiência própria, mas por conhecimento. Existe um mundo oculto e formas de contato com ele que não poderemos saber, nem queira saber. Geralmente no Brasil, feito por médiuns espíritas ou pessoas com mediunidade. Eu próprio, na família, tenho pessoas assim. Portanto, a feitiçaria haitiana pode, em seus segredos, revelar muito mais sobre a vida após a morte, nos ensinará no próximo vídeo a como zumbificar você, caso você caia nas mãos de um zumbi algum dia. Fato é que o um mundo dos zumbis acontece, e muito, no reino animal, como por exemplo parasita fungue Com destaque para a espécie mais famosa, unilaterales, zumbifica formigas carpinteiras. Nesse ponto de vista, vem à tona a famosa frase de Jurassic Park, a natureza acha um meio. Isso soa sinistro? Concluímos então que zumbis são reais, mas não no modo de jogos e filmes de ficção. Ao menos tenha certeza de uma coisa, escolha correr se você ver o Nemesis com um minhocão na mão. Eu sou Rodrigo, valeu por assistir, se inscreve no canal também compartilhe este vídeo e deixe seu like aí. Um forte abraço e até a próxima.